Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem, seja bem-vindo para mais um episódio Review Tech de hoje. E hoje a gente faz o review da lente Pentax 110, alto 110, 18mm, 2.8. Uma lente que é muito engraçada, muito estranha, curiosa e diferente. Ela é uma lente que antigamente era usada numa das câmeras da Pentax, Auto 110, uma câmera que na época era considerada uma das menores câmeras do mundo, sendo assim considerada também como uma câmera Spear. E aqui está ela galera, olha isso. E essa é a lente. E essa é a câmera. Olha o tamanho dessa câmera galera, comparada a essa outra câmera. Isso porque ela tá com gripe né, se a gente tirar o gripe ela fica menor ainda. cara espia, se liga nisso, galera, muito comédia, né, nem sei se pega ainda isso aqui, né, deve pegar, mas não deve ter filme pra isso hoje em dia, olha o tamanho dessa mente, é muito pequena, comparada a um isqueiro Zippo, lançada em 1978, o que que acontecia nessa época, vamos ver, <música> Aí. Aí. Não. Você é burro, cara, que loucura Como você é burro Que coisa absurda Este é o, o lava-louça super concentrado Que a senhora encontra venda por aí Ele é ótimo Ele lava e uma gordura A bandeira começa realmente A perceber coisas e yeah, a câmera vinha com as opções de lentes intercambiáveis né essa de 18mm 2.8 todas elas são lentes fixas com abertura fixa também então essa daqui é 2.8 ela vai ser sempre 2.8 não tem como você modificar isso nem na câmera nem na lente apenas o foco e ela vinha com as lentes intercambiáveis de 18 mm 50 mm 70 mm e 24 mm isso dando o fator crop de 5.7 então se você usa por exemplo essa 18 mm 2.8 na sua câmera full frame full, no formato né, naquele formar 35mm, ela fica equivalente a 36mm, então essa de 18mm fica equivalente a 16mm, a 50mm equivale a 100mm, 170 mm equivale a 140mm, e a 24mm equivale mais ou menos 70mm, acho, por aí. Você pode usar filtros ND nelas, com aqueles aquele tipos de step-up e step-down, né, que você consegue usar filtro maior, mas com um adaptadorzinho. Para lentes menores, né? Então a 18mm seria filtro de 30,5mm, a 24mm seria 25,5mm o filtro, a lente de 50mm seria um filtro de 37,5mm e a de 70mm seria um filtro de 49mm. E eu achei tão bacana, tão minimalista né, essa lente, porque primeiro que ela é feita total de plástico, mas não parece ser aquele plástico barato, sabe? Aquele plástico que vai resistir, e tanto é que resistiu que hoje ainda ela tá aqui, a lente, depois de né, várias décadas. E o foco também é super suave, macio, e eu tô me divertindo muito com ela, usando ela na minha câmera Sony A7III e como que é possível usar né, uma lente de tantas décadas atrás de um formato tão pequeno numa câmera Sony A7III, né, usando a lente dessa, nessa câmera. Simplesmente tem um adaptador, que é esse daqui, que é esse adaptador aqui ó, que é o um adaptador Pentax 110 para Next, que é para Sony né, você simplesmente põe ele aqui, encaixa certinho. E aí, esse mount aqui a gente põe direto na câmera. E é isso aí, galera. É assim que ela fica na sua câmera. Super pequena, né? Diferente. Vamos ver... E qual o resultado delas? Eu vou mostrar para vocês na prática agora a parte de foto e a parte de vídeo. Eu não peguei ela pensando na foto e sim muito mais no vídeo, né? Que eu acho que pode dar uma característica diferente e tem diferenças quando você usa ela no modo cropado a PSC você não vai ter nenhuma vinheta em volta e quando você usa no modo full frame você vai ter a vinheta em volta parecendo do Lone Tunes e não se deixe enganar pelo material que ela é feita né que ela é de plástico mas é um plástico que foi feito há 30, 40 anos atrás e ainda hoje funciona otimamente bem é diferente dos plásticos de hoje em dia então não se deixe enganar pela aparência ela pode trazer ótimos vídeos que você pode se divertir bastante criando composições diferentes vamos ver é isso aí galera vamos testar ela na prática agora vou fazer aqui um exemplo de, de vídeo para vocês poderem ver o vídeo como ele fica com essa vinheta em volta Próximo, vou encontrar a luz aqui. É, um lugar linda. E assim, e assim fica no modo APS-C. No APS-C não aparece as vinhetas. Já no full-frame aparece. Cadê o Pico Pico? Cadê o Pico Pico, Logan? Vou fazer umas fotinhas. Cadê o pico-pico? Cadê o pico-pico? Fazer um foco magnificado, que ele ajuda a fazer o foco certinho. <música> você encontra esse tipo de lente? Eu acabei encontrando ela no Mercado Livre, mas você pode encontrar também no eBay tranquilamente. Elas são um pouco raras, não, normalmente não se encontra tanto delas e normalmente você encontra elas mais é, junto com a câmera, né? elas vêm normalmente junto com a câmera, com outras lentes. E aí você tem até às vezes um valor mais barato pagando nela com a câmera do que só a sua lente, entende? Mas mesmo assim tem preços variados, né? Eu consegui ela por volta de 100 reais pela câmera e a lente. Mas tem anúncios de gente vendendo a, a mil, dois R$2.000,00 mil para mais, tá ligado? E também tem gente vendendo mais barato. É só você procurar e uma hora você vai encontrar. Ou no Mercado Livre ou no Ebay. Beleza? E o adaptadorzinho também foi coisa no eBay de coisa de 10 dólares, alguma coisa bem barata. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença única por aqui. Assim foram as fotos e vídeos com essa lente Pentax Alto 110 18mm 2,8. Espero que vocês tenham gostado, tenha te ajudado de alguma forma, esclarecer suas dúvidas. Caso tenha outras dúvidas, deixa na descrição lá embaixo. Lembre de se inscrever no canal para novos conteúdos, deixar seu like, continue criando e Lembre, você é demais, brother E a gente se vê na próxima, beleza? Até mais